Você quer, você quer aprender script? Então vem nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. E fala galera mais do de canal que eu é o Matheus Huggi, hoje de fazer uma, hoje eu vou fazer ensinar vocês a fazer a fazer scripts. Começando assim, script é uma língua de programação usada em jogos realmente para fazer uma função que vai ser usado usado no jogo. Você pode ver que tem programação Jogos do Roblox são feitos jogos do Roblox, tem vários scripts e várias outras coisas que usam o script, então esse script é isso. E hoje eu vou ensinar como fazer script, gente. Como com, com eu, eu disse, script é uma linguagem de programação onde você programa e vai aprendendo a, com mais funções. E hoje eu eu, eu vou ensinar não dois. Vou ensinar um script aqui para vocês usarem em jogos de histórias. Em lobbies, é, jo lobby, jogos de histórias e outros jogos que, que fazem com música, mas pode ser com música também. Primeira coisa, o script vai vai funcionar assim. Se você querer para começar, você vai colocar white Parênteses, se o parênteses não vai funcionar, você clica com, um, com um segundo, dois, três, você coloca, vai depender de um, de um, de dois e de três, e, e etc. Então, gente, tipo, suponho eu coloquei um, aí você vai escrever aqui: parente dois pontos, play. Por que precisa desse script parente dois pontos play em um parênteses? É para a música começar. E sem, e sem essa linguagem de programação que tá aí, vocês não vão conseguir fazer o trem que vocês estão querendo. Então tem que precisar do script parente play, tá? E depois disso vocês não colocam nenhum número, aí depois vocês colocam o white que White de novo, Matheus? Porque dessa vez, como você vai querer parar? Você pode tipo, parar 60 e tal, etc, essas coisas. Tipo, eu suposto que eu quero colocar no 15. E eu, co eu coloquei 15. Depois eu coloquei script parent. Mas, de novo, agora é diferente. Agora eu vou escrever script.parent. Dois pontos... Pause e entre parênteses. É, gente. Calma. Eu coloquei dois Cs aqui. Então, é assim realmente que fazem os scripts. Eu vou repetir aqui de novo. Script, es, calma, gente. Script. Script. Ponto. parente Dois pontos pause vou colocar aqui a gente vê já não dá erro então gente quando vocês for escolher uma música tipo que eu vou em áudios tipo eu quero escolher essa música aqui ela tem 51 segundos então já eu tenho 51 mas vocês vão colocar ela para colocar tipo Trocar aqui para terminar e em 51 segundos e vou colocar aqui o alt. Aí você vai colocar o script aqui dentro dele e aqui gente vai estar tá o script white script: parent... dois pontos play entre parênteses white um parênteses 51 e aqui um script: ponto parente pause. Isso vai ser muito eficiente, gente. Pra tipo como fazer, ó, viu? A gente vai ter que esperar 51 segundos para funcionar aqui. Enquanto, gente, a gente vai, a gente vai fazendo os scripts. Quanto quanto mais você tiver mais prática, mais você vai conseguir. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. que vocês acharam a explicação, deixe bastante like. Eu estou ensinando programação aqui. Primeira aula. Essa é a primeira aula de programação de script. para jogo de história, assim. Eu vou ensinando mais coisas pra vocês, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se, se inscreva no canal. E tchau. Fui.